Olá, nova geração. Nós estamos convocando toda a igreja para todos os sábados nós orarmos pela manhã. É intercessão, oramos uns pelos outros, oramos pela igreja e você deve vir também. A Bíblia diz que quando nós oramos uns pelos outros, nós somos sarados. Vem participar conosco. Be there or be square. Mães da nova geração, nós convidamos você para o próximo grupo de meninas, vai ser no dia 2 de abril, às 9h da casa da Massi. Estamos lendo o livro de Proverbs, então, se puder, tenta ler talvez um capítulo por dia antes de chegar lá. Até lá! Graça e paz igreja. Eu gostaria de lembrar a todos os pais que quando você chegar na igreja, por favor, deixe o seu filho já na classe. Durante esses dias nós estamos ah, não somente ensinando as coisas da palavra de Deus para ele, mas também ensaiando e preparando para as datas especiais como a Páscoa e o aniversário da nossa igreja. Bom, já falando do aniversário da igreja, eu gostaria de lembrar a você que o aniversário da nossa igreja está se aproximando. Será em maio. Logo, logo nós vamos confirmar essa data para que você se planeje e venha. Será uma grande festa. Que Deus abençoe o seu coração. Oi, mulheres da nova geração. Dia 23 de abril, às 5 horas da tarde, nós vamos ter um evento super especial aqui na igreja. Vai ser o Chá da Amizade. Cada mulher vai ter que trazer a sua convidada. E vocês vão ter que se vestir com a mesma cor de roupa. Mas tem um detalhe. Se você não trouxer a sua convidada, você ficará o nosso evento todo só com um pé de sapato. Então venha participar conosco, eu e minha convidada estaremos aqui esperando vocês. Olá homens da nova geração, graça e paz. Eu estou aqui para lembrar você que nós já começamos a reunião dos homens deste ano. A primeira foi na casa do irmão Ney e a segunda será no dia 2 de abril, Lá na casa do irmão Márcio Nogueira Vem tomar café da manhã com a gente Às nove da manhã, dia dois de abril Nós estamos estudando o livro de provérbios Você, por favor, leia o livro de provérbios Um capítulo por dia Você será tremendamente abençoado Nossa última reunião foi maravilhosa Muito abençoada Contamos com a sua participação Muito abençoado